Boa noite, pessoal. Fábio aqui, canal do lado de cá. Vim aqui rapidinho fazer um vídeo sobre o DACA, porque há um dia atrás o Jeff Sessions veio à televisão anunciando que o presidente Trump está revogando uh, essa ordem executiva do Obama, que ele assinou em junho de 2012, que é o DACA. E, então eu esperei para ver se algum outro youtuber de cunho mais político, algum outro canal de cunho mais político ia faz fosse fazer algum vídeo, Esperei até hoje, mas eu até preferiria que outro canal fizesse esse vídeo com mais respaldo, mas eu não encontrei. Então eu falei, eu vou fazer esse vídeo para poder meio que esclarecer um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento uh, e também, claro, trazer a minha opinião sobre o assunto. Nesse vídeo eu quero cobrir, eu quero explicar um pouquinho o que é o DACA, o porquê que eu acho que o presidente Obama, quando ele criou o DACA, ele, ele criou uma ideia até que legal, mas de uma maneira incorreta. Uh, o porquê que eu acredito que o presidente Trump, quando ele revogou essa, essa ordem executiva do presidente Obama, ele até fez um, uma boa ação para os imigrantes, tá? Essa é a minha opinião. Uh, e se você não concorda, sinta-se livre para deixar o comentário aqui abaixo do vídeo. E também uh, o que que... Uh, o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. O que é o DACA? O DACA significa Deferred Action for Childhood Arrivals. Uh, ou seja, em português, é uma ação adiada pra quem chegou aqui na infância. Então, ele não é uma anistia, Ele é uma ordem executiva que, que fala que se a pessoa chegou aqui quando era criança... Uh, 15 anos atrás, eu não sei exatamente qual, qual é o tempo, mas vamos supor 15 anos atrás. E ela é indocumentada, ou seja, ela é ilegal. Uh, ela pode aplicar e ela estiver na, na fazendo uma faculdade, ela pode aplicar para o DACA, tá? E, e esses seriam os Dreamers. Ela pode aplicar aplicar para o DACA, para DACA e ela vai ter, uh, ela vai poder ficar aqui por dois anos e nesse período de dois anos ela pode trabalhar tá, daí dali dois anos ela vai e aplica para renovar e daí se ela cabe se ela preenche aí todos os pré-requisitos ela fica mais dois anos com permissão para trabalho e assim vai até sei lá ou ela deixa o país e volta para o país dela ou ela se casa ou ela se arruma uma maneira de se legalizar o DACA basicamente é isso o Obama quando o Obama entrou na presidência Várias vezes, quando ele estava fazendo campanha ainda, várias vezes durante a campanha dele, ele foi questionado por imigrantes, por que, que ele não fazia, ou por que, que ele não tinha um plano para poder, até quando, depois que ele já era presidente, por que, que ele não fazia nada pelos imigrantes? Ele tinha o poder de ordem executiva. E ele mesmo falou, se você procurar em alguns vídeos na internet, você vai ver que ele mesmo falou que ele, como presidente, ele não podia sair criando leis. Tá, isso são palavras da boca dele. Uma pesquisa rapidinha no YouTube você vai achar. Que ele não podia, como presidente, sair criando leis. E, e eu concordo que ele não deveria, tanto quanto eu concordo que o Trump também não deveria. Nenhum presidente deve sair por aí assinando lei a torto e direito. Uh, então, ele falou que ele não ia fazer, que ele não ia... In, uh, até nesses vídeos ele fala que ele não ia interferir com a imigração, com leis de imigração, isso e aquilo... E depois, de alguns anos, ele foi e assinou o DACA. O problema de ordens executivas é, é o seguinte. Quando um presidente cria uma ordem executiva, essa ordem executiva ela é uma lei. É uma lei assinada pelo presidente. Só que o problema dessa ordem executiva é um presidente futuro pode chegar, quando ele virar presidente, ele pode revocar, revogar essa, essa lei. Então, eu vou supor, o Obama cria uma lei, uma ordem executiva, o Trump foi lá e revogou. E se o Trump criar uma, criar uma ordem executiva hoje, o próximo presidente, se não for o Trump, vai poder revogar a ordem, as ordens executivas dele também. Então, quando o Obama criou o DACA, ele queria que o Congresso, ele pediu para o Congresso criar uma lei de imigração. E o Congresso não criou, o Congresso não, não fez o papel dele. E o Senado, o Congresso, né? Quando eu falo do Congresso, eu tô falando a macacada toda ali. E... e eles não fizeram o papel deles. Então, o Obama esperou, esperou, esperou, não aconteceu. Daí o que aconteceu? Ele foi lá e, cri... e assinou o DACA. Só que existe um problema nisso tudo. O problema, como eu já disse, quando um presidente cria uma ordem executiva, o próximo presidente pode cancelar. Então, a maneira que o presidente Obama criou o DACA foi uma maneira frágil demais, entendeu? Uh, eu acredito que a ideia até seja uma ideia legal, sabe? De deixar... Uh, não, não tornar esse, o, o, esses imigrantes que não conhecem outro país, senão os Estados Unidos, que chegaram aqui, às vezes bebês, sabe? Aprenderam a andar aqui, aprenderam a falar aqui. Só conhecem o inglês como o idioma deles. Uh, e, eu acho que foi até um... um... Uma, uma, como eu disse, uma boa ideia criar essa ordem executiva só que do jeito que foi criada fui, ficou muito frágil, qualquer presidente republicano ou democrata que viesse depois dele poderia revogar essa ordem, e foi o que aconteceu então eu acho que a ideia foi boa mas o jeito que foi criado foi uma, uma, uma maneira incorreta e, e isso também por causa dos, do, dos poderes dos Estados Unidos, porque não sei se vocês sabem mas os Estados Unidos tem três poderes, como tem no Brasil tem o judiciário tem o legislativo e tem o executivo. O presidente faz parte do executivo. O, o Senado ali ele faz parte do legislativo. E os juízes e as cortes é o judiciário. Então, cada, cada poder no Brasil, no Brasil, nos Estados Unidos, tem a sua função. E, e a função de criar leis não é do presidente. O presidente é do executivo, ele executa as leis. O, a função de criar leis é do legislativo, é do Senado. E, então eles têm que criar leis, eles têm que votar essas leis, eles têm que passar essas leis, eles têm que pôr em frente essas leis e o presidente pode ou não vetar essas leis e tal, mas essas leis elas têm que vir num procedimento correto. Se o Obama tivesse convencido o Senado a criar essas leis, esse DACA, como uma lei, como deveria ter sido, Hoje, Trump não poderia ter feito nada. Hoje, era uma lei, não, não, não haveria uh, nada a se fazer. E, e as cortes, como eu falei, tem o poder executivo, tem o poder legislativo, tem o poder judiciário. O poder judiciário, o único, a, a função do poder judiciário é, é interpretar as leis, então o legislativo cria, o judiciário interpreta, e também checar se as leis não estão indo contra a Constituição. Então, se não estão tá infringindo, tipo, uh, todos os artigos da Constituição, né? Então, uh, quando quando uma lei é criada pelo Legislativo, colocada em prática pelo Executivo, né? Executada pelo Executivo, o Judiciário, ele está ele ali para poder interpretar essas leis também a, analisar os fatos e ter certeza que essas leis não estão sendo usadas contra a Constituição. Então, o trabalho, o que o Trump fez hoje com esse negócio do DACA, foi... ele tirou essa ordem executiva, que era um sistema frágil, e ele falou para o Senado, vocês têm seis meses para poder criar uma coisa, uma solução permanente. E ontem eu estava assistindo, não sei se foi ontem ou hoje, eu acredito que foi hoje, tem sido hoje, eu estava assistindo até o Speaker of the House, uh, não o Speaker of the House, uma conferência, e eles estavam falando, ele falou, eu quero que o Senado, não foi o Presidente Trump, foi a secretária de Imprensa, uma coisa assim, ela falou, ela falou, olha, eu, o Senado tem que criar uma, uma solução definitiva para esse problema. Existe um problema, eles sabem que existe um problema, só que o Senado tem que criar uma solução definitiva. E por que, que, que o Trump está tá forçando o Senado a tomar essa decisão? Por quê? Porque o Senado e a Casa de Representantes, the representantes, eles são a, a representação do público. É o povo, o povo que elege os senadores, o povo que elege os representantes, o povo que elege os, elege os governadores. Então, quando essa decisão vem do Senado, quando essas leis são criadas uh, nas, nessas câmaras, essa lei é uma reflexão do povo, ao invés de ser uma, uma reflexão do, do, do que o presidente quer. Sabe? Se o presidente falasse assim, ah, eu acho que crianças que chegaram aqui, apesar de ser uma ideia boa, como eu disse, mas eu acho que crianças que chegaram aqui quando eram pequenas, podem uh, ter permissão de trabalho de dois, renovável de dois em dois anos, isso, apesar de ter várias pessoas que compartilhavam com a ideia dele, foi uma, uma decisão unilateral. Foi uma decisão do presidente, ele chegou e criou uma ordem executiva. Então, é, quando as leis vêm do Senado, do, do Senado, e o Legislativo cria essa lei, essa lei representa a voz do povo, porque as pessoas, os nossos representantes que estão no, no governo, eles votaram nessas leis, eles discutiram essas leis, eles passaram essas leis, eles aprovaram essas leis. Então, uh, o Trump, é a única coisa que ele está falando, uh, quer dizer, ele não falou muito sobre o DACA depois que foi anunciado, mas nas comitivas de imprensa que estão tendo, uh, a mensagem é, o Senado tem que fazer o trabalho dele. Se eles não forem fazer o trabalho deles que eles saiam do caminho e deixem outras pessoas que estão interessadas em fazer o trabalho que façam. E, sabe, eu não sei o que, que o Senado vai fazer. Ele, o, o presidente falou, ele falou, olha, eu quero que vocês criem uma solução sustentável para esse problema. E qualquer que seja a solução, tem que ser uma solução que condiz aí com... o que, que resolva o problema de imigração do país. Mas o bom de tudo isso sabe é que se o Senado criar uma, uma lei pica das galáxias, aí que vai ajudar esses, esses uh, Dreamers, né? então, sei lá, vamos, vamos supor que no, no mundo perfeito o Senado passe uma lei que dê uma anistia para todo mundo, desses Dreamers, e o presidente não vete, o Trump não vete, não vete essa lei. Então, uh, isso é uma lei. Apes a partir do momento que, que foi uma lei... Não tem presidente que vai, futuro que vai chegar e vai revogar essa lei. Porque é uma lei aprovada. Eu acho que o que ele está fazendo não é nada mais do que fazer o Senado fazer o trabalho dele. Fazer o Senado criar as leis, porque não é obrigação do presidente criar leis. O presidente é do poder executivo, ele executa. A obrigação de criar lei é do, é do legislativo. A partir do momento que um presidente começa a criar lei ele está atravessando aquela aquela linha imaginária que que separa os três poderes. Porque os três poderes existem para que nenhum poder se sobressaia a, a, ao outro, aos, aos dois outros. Então, o executivo, para ele poder executar as leis, para ele poder criar ordens executivas ou executar as leis, ele, o, o, o judiciário vai estar tá ali checando para ver se o que ele está fazendo não está indo contra a Constituição. E o legislativo vai estar tá ali também para poder uh, ter certeza que ele está fazendo um bom trabalho. Por exemplo, um processo de impeachment. Um processo de impeachment vem pelo Senado. Então, e se o Senado... A mesma coisa, se o Senado passar uma lei que vá contra a Constituição, o Judiciário vai parar. O presidente, que é o Executivo, pode vetar. E, e é a mesma coisa o, o Judiciário. Se o Judiciário estiver fazendo uma coisa aí calabro, calabrosa, não, tenebrosa, daí o, o Legislativo e o Executivo juntos eles têm o poder de... De interferir de intervir sabe então eu acho que o que ele está fazendo o que o presidente trump está fazendo essencialmente é uma coisa boa porque ele está na dele ele falou oh, eu sou presidente eu vou presidir eu vou exercer a minha função de chefe do executivo o senado o legislativo vai fazer as leis o judiciário vai interpretar mas eu vou ser executivo e tem, é lógico que tem muita gente que não, que não tá gostando, que tá com medo, que isso, que aquilo. Dá pra ter medo? Tem que ter medo? Tem, porque todo mundo tem medo do, do que é incerto. Mas eu acho que, que se o Senado conseguisse se comunicar um com o outro, debater de uma maneira inteligente, de uma maneira adulta, e chegar a um a uma conclusão que beneficiasse os cidadãos americanos, como também os Dreamers, como também o, os beneficiários do DACA, eu acho que, que seria a melhor opção. Bem melhor do que uh, a ordem executiva que o, Obama, que o Obama assinou em 2012. Então, eu sei lá, sabe? Eu creio, que, eu, creio eu tenho esperanças, e eu sempre tive, que o, o Senado vá criar... Uh, algo em benefício ao imigrante, principalmente nesse caso do DACA, porque o Senado ele não é composto só de republicanos, ele é composto de republicanos e democratas, ele é composto de liberais, ele é composto de pessoas que representam o povo. Uh, então, é ali que tem que ser discutido essas questões do povo, não é em reuniões fechadas, da onde o presidente sai com uma ideia do nada, vai lá e cria uma ordem executiva. E eu não estou falando que o Trump é santo não, porque o Trump também tentou criar algumas ordens executivas aí, mas como ele era do poder executivo, o judiciário foi lá e parou ele. O judiciário, como eu disse, ele tem a obrigação de checar se o executivo ou o legislativo não está indo contra a Constituição. Quando o Trump criou a, a, as ordens executivas dele, o judiciário foi lá e falou, olha, está indo contra a Constituição, então a gente vai parar você aqui porque isso não é constitucional. e Então... Parece que ele parou né, de tentar criar ordem executiva e ele deixou o Senado fazer o trabalho dele. Ele falou, olha, estou tentando, não está dando certo, então o Senado que crie, crie leis. Foi o que ele tentou fazer com o Obamacare. Esse é o problema. O maior problema de tudo isso é que o Senado não se bica. Ninguém ali do Senado concorda um com o outro. Acho que deve ter, sei lá quantas pessoas tem naquele Senado e não tem duas pessoas que pensam da mesma maneira. Né? Então o complicado é isso. Parece um monte de criança brincando, uh, brigando no playground. Mas aconteceu com o Obamacare. Ele tentou, ele falou para o pessoal do Senado: olha, vocês têm seis meses para criar um plano de saúde melhor do que o Obamacare. Não, não criaram, ficou o Obamacare. Só que o, o Obamacare uh, é, foi um assunto um pouco diferente. No caso do DACA, ele já revogou e deu seis meses para o Senado, pro Senado uh, ir lá e criar algo melhor. Então eu espero que o Senado crie algo melhor. Eu sei que esse vídeo ficou meio longo, não sei se ficou muito complicado, mas se ficou, desculpe. Mas eu espero que o Senado crie algo melhor, eu espero que esses beneficiários do DACA tenham uns, algum tipo de respaldo. Uh, eu não concordo em deixarem, em, em simplesmente deportar essas pessoas, eu acho que eles precisam de um apoio... Como eu disse no começo desse vídeo, eles não conhecem nada, ou eles não conhecem outro país. Eu, eu tenho amigos que são que, que fazem parte do DACA, e essas pessoas, elas estão aqui desde quando elas começaram a andar. Elas não falam outro idioma, elas não conhecem outro país, nunca saíram dos Estados Unidos. O, o mundo que ela conhece que eles conhecem, a vida que eles conhecem é isso. Então, eu não acho que seja justo expulsá-los daqui. Eu acho que o justo seria dar, dar a eles, por lei uma opção para que eles fiquem permanentemente, ao invés de ficar com essa com esse essa ordem executiva aí que é a cenoura no, no na varinha de cada dois anos eles têm que ficar renovando um, e nunca sabendo qual presidente que vai entrar e vai tirar esse agora já foi retirado mas sabe sempre com esse medo sabe uma uma situação tão frágil que eles sempre com esse medo de vai acontecer ou não vai acontecer, amanhã eu vou acordar, eu vou ainda ter o DACA ou não vou ter o DACA. Pelo menos agora, o que for discutido, o que for criado, o que for resolvido no Senado, é lei. Então, eu espero, sinceramente, que o Senado ah, faça algo para ajudar essas pessoas que são beneficiadas pelo DACA. Eu sei que, provavelmente, não é isso que, você, que vocês, meus inscritos, esperavam ouvir de mim, porque ah, várias vezes eu já vim aqui e... Ah, e expressei minha voz de uma forma um pouco mais árdua, mas esse não é o caso. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.